E aí galera, tudo bom com vocês? Você que é jovem, está fazendo faculdade, você que é docente ou está se preparando para se tornar um e está cansado de ser enganado nesse país, Aí a Defririano tem uma grande novidade para você. Em 2020 estamos relançando o curso Power Free em tempos de fake news com grandes educadores e educadoras que conviveram Paulo Freire e até hoje continuam reinventando o seu legado. Para se inscrever já, clique no link abaixo e você ainda ganha o PDF de um livro. Estou esperando você. Até mais!